Ih, ele é rápido! Ele é bem rápido! Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder! Ah, não, não, não, não, não! E aí, pessoal? Aqui é o Rick e hoje vamos jogar mais uma fangame de FNAF. Essa é uma fangame nova aí que tá sendo desenvolvida e ela tá muito da hora mesmo. Eu vi um pessoal jogando aí e tá sensacional. Vocês vão adorar. Tá sinistra. Então, bora pra fangame. Se é o Five Nights at Freddy's Clean Up Crew, né? Então, no caso, seria aqui equipe de limpeza, né? Time de limpeza. Praticamente é isso, equipe de limpeza. Uh, cara, o gráfico tá bem legal. E vamos começar o teaser agora, sem enrolação. Bora, bora pro teaser, bora. Camigo Games Presents. Esse aí é o criador do jogo, né? Camigo. O jogo é, é, é o teaser, né? Olha lá, é um teaser jogável de Five Nights at Freddy's, que foi criado pelo Scott Carlton, né? Five Nights at Freddy's Clean Up Crew. Employee Assessment Teaser, né? No caso seria... É tipo entrevista de funcionário, uma coisa assim Tipo um, um questionário de funcionário, né? É um teaser, então Vamos lá E estamos aqui, né? Numa sala, ok Uma sala estranha Gráfico também bonito uh, Mouse, inventório E Abaixar aqui, interagir, beleza Ok, vamos lá Vamos lá. Olha só, o gráfico tá bem da hora, cara. Vamos lá, vamos subir nesse escada aí. Essa porta abre. Não abre. Ok. Isso é um sinal ruim. Também não. Abriu. Maravilha. Né? Nope. Ah, é aqui. Ok. O que que é isso? É uma sala... Tá. Tem uns refrigerantes aqui que... Tá... Tá tudo bem aí? O que tá acontecendo? É tipo... Ah, é um elevador. Ah, a tá no elevador gigante. Bom, be beleza. Era só parar. Beleza. Ok, ok. tô sendo escaneado. Verifique sua identidade uh, antes de começar o, o teste. Uh, gênero masculino. Uh, tá. Data de nascimento. 2000. Tá, vou deixar assim mesmo. Não vou mudar nada, vou deixar padrão. Obrigado por escanear. Estamos olhando o seu, scana, o seu scanner agora, né? O seu scan aí. We have finished filing your scan data. Que? A terapia não é paga pela companhia, mas ele me recomenda a terapia Ok, beleza, muito obrigado Aí foi maravilhoso Tá, beleza Maravilha Tá, ok Yes Filha da mãe I am ready I am ready Mas você Beleza, beleza Let's begin the Ok Entrada de aula, então A gente vai assumir que você teve um infarto aí Perdeu a habilidade de falar e balançou a cabeça dizendo que sim E vamos começar Valeu mano, beleza muito obrigado, você é um você filho da mãe Tá, questão número 1 um. Vamos lá, questionário aí Você é mais uma pessoa que gosta de cachorro ou de, de, de, de gatos, né? Eu gosto de cachorro, eu gosto de cachorro Acho eles legais Cachorros são legais É isso, né? Beleza O que te deixa mais confortável? Espaço ou oceano? Espaço Eu sou uma pessoa do espaço, eu gosto do espaço Adoro espaço, espaço Oceano é, dá mais medo que o espaço, né? Então, <risos> acho que eu escolhi certo o que você dá mais valor? Amigos, família, dinheiro e reconhecimento Cara, a gente tem que dar valor na família, né? Claro Dinheiro é importante, mas dinheiro se conquista, né? Reconhecimento se conquista, por exemplo Eu tinha 30 inscritos e já tenho 300 Daqui um dia vou ter é 3 mil spiders, Dá uma death, forcinha aí, se inscreve drain. no canal, valeu Acho que sim, beleza, ok ah, Acabou já o questionário? Não, não, acabou não Beleza Todo mundo merece uma segunda chance Você concorda ou discorda? Cara, eu concordo eu já tive segundas chances na vida, várias Então acho que as pessoas merecem também Mas depende da... da enfim, muito complexo Vamos seguir Você confia em nós? Claro que não <risos> Ah, eu não posso responder não Então, confio Eu super confio em vocês Tchau Qual dos seguintes são reais? Tá? Neither. Fantasmas, aliens, os dois, nenhum Os dois Eu acredito que os dois são reais tá? Ah, viu, viu hum. Teoria da conspiração, pessoal Olha aí Você tem medo do escuro? Você aí, tem medo do escuro? Deixa nos comentários yes. no. Sim, não Eu não tenho medo do escuro é eu medo do escuro? Jamais Eu posso colocar assim? Eu posso colocar assim aqui? Não, não Ai, caramba Olha, é que assim, eu, eu, a pergunta foi mal feita, sabe? Eu tenho medo do escuro? Não. Eu tenho medo do escuro na Freddy Fazbear Pizza? Sim. Eu tenho medo da, até da pizza. Até da pizza eu tenho medo. Se for dentro da, da Freddy Fazbear, eu tenho medo de tudo Da cadeira, sei lá, do guardanapo Eu tenho medo de tudo Qual dos seguintes animatrônicos é o mais divertido? Foxy, porque né, o Foxy é o queridinho aí Eu gosto muito do Foxy Mas eu gosto do Bonnie também, também gosto da Chica Também gosto do Freddy Os quatro são... os quatro é são... maravilhosos Qual dos seguintes animatrônicos são os mais confiáveis? Então o Foxy é confiável Foxy é confiável, pessoal <risos> Foxy é do bem, teoria de 2014 Eu não tenho medo da Freddy faz esse Freddy tá sinistro, mano. Que que é isso? Nossa, ele tá gigantesco. Ah, mano. Aí tá dando ruim já. Se eu tiver 5 reais no bolso, você doa. Ou você não doa. Ah, eu dou 5 reais no bolso. Vai, vai. Anda logo, vai. Não, deixa eu sair daqui logo. Acaba essas questão pelo amor de Deus. Seu irmão... Matou alguém, você reporta ele Reporta ele, não, ajuda ele Cara, que pergunta é essa? O que, que, que tá acontecendo aqui, velho Falhou, bugou Ah, que ah, Glitch trap, glitch trap confirmado nesse jogo Vamos lá, A, B, C, D Vou colocar D, Sei. Tá tudo bugado, né? Então, tanto faz Beleza Freddy, por favor, fica aí, Freddy oh, Eu gosto de você, cara, eu sei que eu não escolhi você lá Mas eu gosto de você Excited to meet you Animado de conhecer... Animado para conhecer você Animado, estou animado também haha <risos> Estou muito animado Beleza Aconteceu um erro, vai ter que resetar e recuperar meus dados Aí conseguiu recuperar, beleza Tem que recuperar o meu código E pra isso tem que entrar na ventilação cara, eu não quero entrar na ventilação Ai meu Deus do céu, eu não acredito é, ah, como é que eu uso como é que, como é que eu uso aqui? Ah, tá, e? Ah, sim, beleza Pelo menos eu tenho uma lanterna, né? Isso ajuda muito Ajuda muito, acredite Tá, tá Cara, ventilação Ventilação, ela, ela me dá um certo Cagaço, entendeu? Então, assim, vamos dizer assim Que ventilação uh, Sabemos que ventilação é SUS, isso aí já é um meme De 2001, né? <risos> Mas, mesmo assim, cara Ventilação me dá um cagaço Maravilha. Maravilha, né? Maravilha. Input Station, vamos lá. Encryptando, vamos ver. Vou hackear o bagulho aí. Login, vamos fazer o login na, na conta do Gmail. 3798, pessoal. Gravem aí, 3798. 3798. Ah, não, não, não. Ah, não. Cuidado com a ventilação. Eles estão chegando. Siga a música. Foi isso que ele falou. Ah, cara, isso não vai prestar, velho. Quem que eu tô seguindo? Que música é essa? Tem alguém atrás de mim. Tem alguém atrás de mim, cara. Isso não é bom. Isso não é bom. Essa musiquinha também não tá confiável, cara Tá parecendo a musiquinha da, da Puppet, sabe? Caixinha de música E aí já não é legal É, fica meio complicado Tá, tô seguindo certo, beleza Cara, esse jogo usa os fones de ouvido muito bem Isso é muito legal, vamos nessa, vamos nessa Ah, essa musiquinha aí, cara Essa musiquinha aí tá complicada Vamos lá, vamos lá Ok, que. Okay. Tá. Tô seguindo a música. Né? Nossa! Eu tava seguindo a música. Eu tava seguindo a música, não. Cara, eu tava seguindo a música. Não tava? Ah, não. Vai resetar tudo? Ah, você tá de sacanagem, mano. Sacanagem. Não, não. Isso não, velho. Pô, oh, tudo menos isso, mano. Vai resetar tudo. Resetou tudo. O jogo inteiro resetou. Tá, pessoal. Voltei aqui. Passei tudo de novo as questões. Tudinho, infelizmente. Mas voltei aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos de novo. Agora a gente vai seguir a música certinho. Bora. Pessoal, consegui, tive que passar de novo. Vocês viram que eu morri, pela seg... eu morri pela segunda vez, né? Eu morri pela segunda vez aí. Tive que passar de novo, meu Deus do céu, foi horrível. Horrível, passei de novo, consegui seguir a música. Dessa vez eu fiquei quieto, Aumentei o fone de ouvido aqui. Consegui escutar a música, consegui passar, voltei pra sala. E embora colocar o código aqui. É 8322. Cara, passar tudo de novo foi dureza, velho Nossa, duas vezes que eu morri, então eu sou Como muito ruim Eu sou muito South ruim <risos> véio, Vamos lá, Dá, pode acabar essa questão já Porque já tá dando pé no saco, está saco já. Ed, você, é, agree, você tá Você tá no escuro, amigo disagree. Meu Deus do céu, o Fred tá pior ainda do que antes Olha a pergunta Se você pudesse finalizar Alguma, alguma vida de alguma pessoa Sem sofrer nenhuma repercussão Você faria? Claro que não, né? Que pergunta é essa, mano? Pergunta bizarra já Começou as perguntas malucas já tá, tá complicado Vamos lá Podia acabar logo né <risos> E o Freddy foi embora Freddy pra onde você foi amigo? Que pergunta é essa? Você é forçado a sacrificar uh, Ou seu melhor amigo Ou uma criança de 8 anos Qual você escolhe? Qual você salva né? Se eu, se eu tivesse que escolher entre os dois, cara Eu não sei, eu vou colocar a criança aqui, mas é É uma pergunta bizarra Não divisa tinha essa pergunta Tá ficando sinistro já Olha a pergunta Eu a criança chorando no meio do restaurante O que você faz? Ri? <risos> Chora junto, tá ligado? reporta um incidente? Ou fica em pânico e chuta? <risos> chuta Mano Vai, eu, eu choro junto, vai <risos> É isso <risos> Só me deixa sair daqui Leva pro lugar... Um o que que tá acontecendo, vem Tá caindo o um negócio. Tá, tá, tá subindo ou tá descendo? Acho que tá... Quê? Tá caindo, tá caindo. Você se sente seguro e contente? Eu, eu nem tem opção. Não, não me sinto. Ah, não, não, não. não. Ah, vou rodar Se segure para o impacto iminente Eu vou me segurar na onde, cara? Aqui eu tô seguro? Não sei Ah, tamo vivo, tamo vivo Ufa, beleza, beleza, tamo vivo De boa, beleza Tá Não, o cara manda um Tem que ser um jeito de sair daqui Eu também Tá, pegamos mais um ursinho, ok temos bastante ursinhos, já. Ah, não. Mais ventilação, cara. ventilação, não. Eu não aguento mais ver aquela mango, velho. Eu tô traumatizado com aquela mango. Real, real. Ui! Ah, não. Ventilação, não, cara. Que que... Que, cara? O Withery Fred... O Fred! Nossa, mas o Fred é tá gigante. Que que é isso? É o Withered e Fred ainda. Caraca, que bizarro, mano Meu Deus do céu, ah não, velho, Eu vou ter que fugir deles, né? Já, já, já saquei, já saquei Tá, beleza, pegamos mais um ursinho Ah, cara, eu tô solto Tô solto nesse lugar O que significa? Que os animatrônicos vão vir me pegar, cara Aquele fede já tá bizarro Tem mais, mais ursinho aqui? Não, não Toitica E a porta Ah, cara, agora tem o Fred e a Toitica O que tá acontecendo aqui, cara? Tudo trancado Ah, deve ser aqui Ventilação de novo, né? Que maravilha, né? Mais uma ventilação, maravilha Belezinha Hum. Tem que ligar os, os geradores. Eu falou: Espero que aquela coisa não me veja. Eu também espero. Cara, o Fred passou ali. Ele falou: Precisa achar um jeito de sair daqui sem ser visto. O Fred passou ali a, a 5 mil km por hora. Tá, só seguir os fios e não ser morto É isso, beleza, maravilha Por enquanto tamo de boa Opa Esse é um coletável? Um cupcake coletável? Ah Que? Cupcake safado Não era um coletável É uma armadilha Miserável Freddy! Ai, é Freddy, não olha pra cá, não, Freddy. Caramba, velho. A Aratica tá muito sinistra, meu Deus. Vamos não, não, não, Vambora, vambora. Eu vou embora daqui. Eu não quero mais saber de nada. Ah, achamos mais um. Boa. Boa, temos 11 já, beleza. Eu achamos mais um, beleza. Vai, vai, vai, vai, liga esse gerador, cara. Tá parecendo Dead by Daylight, tá ligado? Cupcake, safado. Eu não vou cair nessa de novo. Ai, Caramba! Ele tá atrás de mim. Ele é rápido. Ele é bem rápido. Eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. Ah, não, não, não, não, não, não. coisa que eu quero jogar tudo de novo, ah meu deus Corre, corre, corre, corre Ah, não, não, não, não, não, não Cara, ele é muito rápido Pra um bicho de duas toneladas Freddy, me esquece, Freddy, me esquece, Freddy Me esquece, cara, me esquece Ai, ah, cara Ah, ah filha da mãe me pegou Cara, ele não para de te perseguir É sinistro Ele não para de te perseguir, tá ligado? É tipo, ele não para Ele fica na tua cola, você corre dele e... Ah, mano, isso aqui dá um... Dá um batimento aqui Ah, eu voltei daqui, velho Ah, mano, tem que ligar o acelerador de novo Ah, o Fred já me viu, já voltei aqui, já... Ele levei muito azar, porque o Fred já me viu Tá, pelo visto tem como se esconder deles então Boa, oh, ele me esqueceu Maravilha, aff Aqui, já chamou aqui A gente tem que se preocupar com o Freddy E com os cupcakes da tica também Os cupcakes da Chica aí São os maiores inimigos do jogo, velho Ele tá perto, ele tá perto. Cara, dá pra ouvir certinho os passos dele no, no, no microfone. No. <risos> dá pra ouvir os passos certinho dele no headset, caramba. Microfone. Tô ficando até meio louco aqui já. Não, o safado. Ele corre pra caramba, velho. Imagina o Fox então. É impossível, né, jogar contra o Fox. Que Steel Freddy, que é pesadaço. Big. Corre nessa velocidade, imagina o Fox. Deve ser um flash, né? Uh, tô passando sem ativar. Boa, boa. Tô ficando profissional já. Em um fugir de animatrônicos gigantes e meia tonelada. Pera aí. Aqui Uh, ele tá tava passando bem ali, cara. Ele tá passando. Ah, Tica. Vai embora, Tica. Vai embora, Tica. Opa, opa. Opa, Chiquita Não, aqui não, Tiquita, aqui não. Eu sei que você viu a lanterninha aí, sua safada. Vai, vai, vai, ativa, ativa, ativa. É o último, cara, é o último gerador. Vai, vai a gente vai conseguir. Boa! Maravilha! Agora eu só preciso fugir daqui. É, vambora! Bora, vambora, vambora, vambora. Hum. A Tica tava ali, a Tica! Ah, a Tiquinha tava ali! Freddy, você tá bem? Freddy, você tá bem? Freddy, você... Até a Tiquita tá parada Como assim, cara? Só de ativar o gerador, ela ficou parada? Legal Pelo amor de Deus, vamos sair daqui Pelo amor de Deus, vamos sair daqui, cara Vamos sair daqui, Alex Vambora Ah, cara, já tô vendo tudo Tô vendo tudo já Ai, ai, ai, ai, Que que tá acontecendo aqui, cara? Que isso? Ai, oh, meu Deus do céu, o franho tá atrás de mim, cara! Ai, caramba, ele é muito rápido! Ele é muito rápido! Ah, droga! Por que esse ferro é tão rápido, cara? O bicho corre a 30 mil km por hora! Vambora, vambora, vambora, vambora! vambora. <risos> Ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Vai, corre, corre, corre. Vai, Alex. Vai, Alex, vai, Alex, vai, Alex. Vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai. Não me faça voltar nos geradores. Não me faça voltar nos geradores. Jogo, eu vou te pedir uma coisa só. Não me faz voltar nos geradores. Por favor. Ufa, cara, achei que eu tinha que voltar nos geradores Ah, ah. Eu voltei nos geradores Ah, <risos> não Não, por que, cara? Só comigo, só comigo Deve ser um bug. Deve ser um bug Eu não acredito, cara, ah, não Vou ter que jogar tudo de novo, mano Vou ter que jogar tudo de novo Lá, Vamos nós de novo, pessoal Vou ter que fazer tudo de novo A parte dos geradores Estou bravo? Não, estou muito feliz Estou animadíssimo Agora eu vou fazer também speedrun, tá ligado? Vou correr igual maluco Vou fazer todos esses geradores, fi Vai ser faster Aqui não, meu irmão Você vai se ferrar comigo, hein eu vou te dar o olé, rapaz. Eu falei que ia dar o olé? Dei olhar nele. Tô ficando profissional nesse jogo já. Speedrun, cara. Só de raiva. Só de raiva eu. Só de raiva eu passei mais rápido que antes. Só de raiva eu fui melhor que antes Ah, seu idiota Seu idiota Também não vamos sacanear muito, né Agora eu tenho que entrar no elevador muito rápido Eu tenho que entrar muito rápido no elevador Abriu a porta, você vai Abriu a porta, você vai Basicamente é isso Abriu a porta, você vai, você corre e se... É isso aí, vambora, vambora É agora Ele não vai pegar nós não Não vou, não vou nem olhar para trás Não estou olhando para trás Acho que é só entrar no elevador e é isso. Só entrar no elevador. Boa! Era isso! Eu, eu olhei pra trás demais. Ele vai e mete a mão na porta, arrebenta a porta, tá ligado? <risos> Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Vamos escapar, vamos escapar. Acho que agora a gente tá safe. Eu espero que sim, né? Que, cara, pô, eu levei mais de uma hora pra passar essas fases. Ai, meu Deus. Menos 42? Menos 42, como assim? Fechado. Fechado. Ah, mano. Ah não, mano. Isso aqui vai dar ruim, cara. Eu já tô sentindo. Eu tô sentindo. Cheirinho que vai dar ruim. Não hum, Vai dar ruim demais. Não vai dar bom. Olha isso aqui. Esse aqui tá propenso pra vir um atica gigante ou um Fox. Ah, não. Vai se vir. Faz gear. Ah, que da hora. Que da hora! É um game, um game boy <risos> hackeador, gostei. Eu... Será, que... Será que eu consigo hackear os animatônicos com isso aqui? Ai meu Deus! Ai caramba! Cara, esse é o jogo um, um dos mais assustadores que eu já joguei. De todos, de FNAF, cara. É, sério, um dos melhores FNAF fangames que eu já joguei. Oh, shit. Simplesmente é o DJ Music Man gigante atrás de mim Cara, que loucura é essa? Já vi, já, já vi Que loucura é essa, cara? O DJ Music Man gigante atrás de mim O que tá acontecendo aqui, cara? Ah, não, não. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, cara chato. Vai, vai, vai. Corre, corre, corre, corre. corre, Vai, vai, vai. vai. Gotta go fast. Gotta go really fast. Ui. Ufa, cara, que loucura é essa? Esse cara não tem um minuto de sossego. Por favor, não foi meu. Ok. Cara, tá ficando sinistro. Tá ficando bizarro. Aquele DJ Music Man, eu não estava esperando ele, eu não estava preparado para aquele DJ Music Man. Não estava preparado. Ah, meu Deus, quem vai aparecer? O Fox? Ah, não, vai aparecer a Puppet agora. Ah, meu Deus, a Puppet não. A Puppet não, eu tenho um cagaço da Puppet. Blue trap. Meu Deus, eu falei que só aparece aparecer o Springtrap, mas aí mandaram o filho dele. <risos> e mais aparecer? Ai, trap, fica aí, meu filho. Não vem, não, não vem, não. Ai, pelo amor de Deus, anda, elevador, anda, elevador. Ai, cara, isso não vai dar... Ah, não, não, não, fica aí, fica aí, meu filho. Não anda, não. Usa a lanterna, usa a lanterna nele. Usa a lanterna, ele para. Ah, não, não, não, não, não, não. Vai, anda, anda, sei lá, eu tenho que hackear ele? Dá pra hackear ele? Ele sumiu, ele tá aqui dentro, né? Ele tá aqui dentro, né? Eu sei que ele tá, ele vai me matar. <risos> foi um mini sustinho, foi um mini sustinho. Foi um sustinho do tamanho dele, sabe? Por que, que eu tô vivo ainda? What the hell? Eu estou vivo ainda, por que, que eu estou vivo? Can you hear me? Sim, posso te ouvir? Moça. Ah, que ótimo, que ótimo. Eu não consigo ver nada, porque você apagou todas as luzes, amiga. Ai, meu Deus. Quem é que vai aparecer a Baby? Vai aparecer a Baby. Essa voz é da Baby, né? É a voz da Baby. É vo mas peraí, o, o plus-trap não matou ele? O que tá acontecendo, cara? Não é a voz da Baby, mas lembra a Baby. Cara, o que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. Por que você aqui? Por que você está aqui? Que? Okay. Por que eu estou aqui? Não sei. Eu queria só um emprego. Só queria um emprego. Eu me meti numa loucura dessa. Eu, eu não quero ser deixada sozinha. Por favor, vá embora. Eu quero ir embora, mas acho que não tem outra solução. Ó, oh, já vi um ursinho ali já. Ah, que? Okay. Baby, eu sabia que era baby. Eu sabia que era baby, eu sabia. Que? So Nós vamos nos divertir tanto juntos? Ah, mano, ela tá muito atacada Você logo vai entender o que aconteceu Eu acho que essa música não podia estar tocando Porque essa música vai me dar flag Com certeza, ou strike Eu acho, pelo menos, né ah, minha... Siga a música, ah, não, de novo esse negócio da música, não Vou ter que aumentar meu fone, pessoal Segurança, sim, sim. te vejo em breve. O que tá acontecendo, cara? Oh, meu Deus, sai da frente, Windows. Acabou! Não, acabou! Caraca, mano, o que aconteceu aqui? Chegando em breve. Keep the door shut. Ah, tem um site oficial ali. Caraca, mano, o que que foi isso? O que que foi essa fangame, mano? O que que é isso? Muito obrigado por jogar Five Nights at Freddy's: King Lup Crew, né? Uh, isso foi só um teaser pequeno. Espero que você, espero que eu tenha te dado um pouquinho do gameplay sobre o que vai vir, né? Desse jogo é, é um jogo de primeira pessoa, stealth horror, baseado em Five Nights at Freddy's. Uh, esse game está se aproximando, é, aproxima-se do stealth e da estratégia, né? Então você tem que se esconder aí e evitar os perigos. Uh, o game ainda está em desenvolvimento e ainda vai ter uma história original, um modo história original, uh, como um modo sobrevivência, onde você te, vai ter que, onde você vai lutar contra 20 animatônicos num formato versus e vai ter a habilidade de criar e compartilhar uh, coisas customizadas, né? Co é, conteúdos customizados da, da Custom Night, vai ter um Custom Night então. Vamos planejar uma DLC de graça. Pós-lançamento com novos mapas, personagens, itens Para comprar na Fast Shop uh, e... Sistema de in-game, né? Gastar grana in-game, enfim uh, Estamos em constante trabalho para melhorar e... Uh, apesar de não estar incluído nessa demo uh, Também temos um plano para um port para VR Imagina esse jogo em realidade virtual Meu Deus do céu, cara No futuro, e vai ser um teaser jogável também Será incluído um VR uh, no, no, no, no game base, né? Então a base do game esse game ainda está no, nos, bem no comecinho do, do desenvolvimento. Uh, então, tem muitas chances de, depois que sair, uh, mudar algumas coisas. Enfim. Agradecemos você genuinamente por ter jogado e por, por nos dar suporte nessa paixão que é esse projeto. Uh, e se você quiser nos dar suporte para nossos outros trabalhos, por favor, considere uh, a nossa página Coffee. Muito obrigado. É, por favor... Ah, tá. Ele tá pedindo para linkar eles, né? Camigogames.com mas foi isso aí, então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi FNAF Clean Up Crew, né? E foi uma fangame maravilhosa aí. Foi só um teaserzinho, apesar de que não é tão curto, quanto parece, uh, do que vai vir. O pessoal tá trabalhando no jogo aí. Vou deixar todos os links aí uh, da página deles, da página do Game Jolt. Vocês podem baixar esse jogo. Ele é de graça, tá? E é bem levinho, roda de boa no PC. É, eu vou deixar o link da, da live, da página oficial e do link do jogo pra vocês baixarem. Deem suporte pro cara lá, porque o cara tá fazendo um trabalho incrível. O pessoal aí, toda a equipe dele tá fazendo um trabalho maravilhoso. E, por favor, deixe seu comentário, se inscrevam e compartilhe com quem gosta de FNAF Fangames. Eu sou o Rick e até o próximo vídeo. Valeu, galera!